Mas eu quero dar um breve testemunho para que esse testemunho sirva para a edificação, que sirva para ministrar no coração de cada um daqueles que venha a buscar a Cristo, a buscar em Cristo a verdadeira fonte do amor. Buscar a salvação eterna para a sua alma. Eu quero ler uma palavra que está em 1 João 4, a partir do 7. Quero ler apenas alguns versículos aqui. O título é Deus é amor. Amados, amemos nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o Seu Filho Unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que tenhamos amados a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quero passar ali agora aqui. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o Seu Filho como Salvador ao mundo. Verso 17, nisto é que nós somos aperfeiçoados, o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O meu testemunho é falar do amor que Deus tem para com cada um de nós, do amor que Ele teve, e no meu caso, especialmente para comigo. Eu tive, irmãos, o privilégio de ter nascido num lar cristão, mas me deixei seduzir pelas coisas do mundo pelo brilho das coisas das iscas de Satanás estive fora dos caminhos do Senhor e confesso que em alguns momentos até duvidei do amor de Deus é, duvidei da palavra de Deus, cheguei até mesmo a questionar em meios acadêmicos, às vezes no meio dos com os colegas de trabalhos, onde não manifestei o verdadeiro amor que eu já tinha experimentado e, e a vida foi seguindo até que chegou um ponto, um dia, numa situação em que tudo estava bem, aparentemente, mas que alguns acontecimentos vieram na minha vida em que eu me vi totalmente é, incapaz de resolver aqueles problemas. É, quando Deus permite que as coisas aconteçam em nossa vida, quando vem o deserto em nossa vida, é nesse momento que Ele está trabalhando para realizar em nossas vidas as maiores bênçãos. Eu tive essa experiência e no momento mais difícil, onde parece que tudo que eu tentava fazer para acertar ah, as coisas que estavam dando errado, cada vez piorava mais, mais difícil ficava. E Então foi Foi nesse momento em que realmente o Senhor me falou filho você não está sozinho então eu parei por um instante desistir de tentar fazer as coisas que eu achava que ia resolver os problemas. E nesse momento me veio um convencimento muito forte de que eu deveria sim voltar, buscar no Senhor, em Deus, buscar na Palavra, voltar para Deus para que Ele realmente é, me trouxesse uma luz, uma revelação sobre tudo que estava acontecendo, que eu não entendia, que eu tentava resolver e que tudo que eu fazia, por mais que me esforçasse, parece que estava dentro de um túnel, eu não conseguia ver solução para nada. E então, nesse momento, eu realmente procurei é, buscar a palavra, fui buscar o Senhor, dobrei meu joelho em oração. E eu percebi claramente que Deus permite que o filho se afaste dos seus caminhos. Ele, ele nos deixa ir, mas Ele não... Não deixe de cuidar de nós, de nos alcançar. Sempre ele está vigiando, como diz, filho, eu deixo. Você pode ir. Mas eu vou te buscar. Nesses momentos, a gente vê quão Deus é maravilhoso. E então eu entreguei para Deus, digo, Deus, Senhor, seja feito a Tua vontade. Eu estou aqui, era uma, só sentia tristeza, desânimo, tinha saúde, condição financeira boa, bom, boa condição de vida física, material, sem problema nenhum, mas uma tristeza muito grande. Tive até mesmo procurando auxílio, tratamento, com um psiquiatra, com um psicólogos. E nada resolveu. Então, o senhor fez arranjos na minha vida de uma forma tão maravilhosa. Ele criou condições levantou pessoas, é, me proporcionou coisas que assim eu não, não consigo entender como que as coisas foram acontecendo é, e que eu não, não tinha assim, a menor condição de imaginar, de buscar aquilo, aquela solução. Então quando o Senhor está tratando conosco, nós não devemos nos rebelar, porque Ele faz tudo por amor. Hoje, hoje não, já há algum tempo, eu procurei voltar, então, a buscar a palavra, congregar e fui convencido de tanta coisa. A minha vida se tornou uma vida maravilhosa hoje eu tenho, nós temos uma vida maravilhosa, uma família abençoada, um lar de paz uma vida próspera, principalmente espiritualmente. Eu tenho buscado o Senhor todos os dias e eu quero deixar para qualquer irmão que esteja passando por um momento difícil de que o Senhor está tratando com amor, Ele nos ama. O amor de Deus ele é incondicional. Ele... Ele permite que nós passemos por desertos, Ele permite que nós passemos por dificuldade porque Ele quer nos tratar. Ele quer ser o primeiro em nossas vidas, e nós estamos sempre tentando botar o nosso ego em primeiro lugar. Nós temos o nosso Deus, que é o nosso ego, e que a verdadeira fonte do amor está nele. É, não devemos buscar amor nos relacionamentos, nas outras pessoas, não, nós temos que buscar amor na fonte. A palavra diz aqui, em 1 João, é, 1 João aqui 4, diz que Deus é amor. Então, se Deus é amor, nós temos que buscar esse amor na fonte, onde está realmente. Na medida em que nós recebemos esse amor, nós vemos a nossa vida transformada, nós vemos os nossos relacionamentos transformados. As pessoas têm medo de se relacionar. E a palavra diz que, medo, no verso 18, diz que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Por que, que as pessoas têm medo de relacionar, de se relacionar, têm medo da rejeição? Tem medo do amor não ser correspondido né? porque, porque realmente nós não devemos buscar o amor em outras pessoas O ser humano ele é carente de amor, sim Devemos amar os outros Mas nós devemos buscar esse amor que nós tanto necessitamos Na fonte de amor verdadeira Esse Deus amou tanto, nos ama tanto Que Ele deu o Seu Filho unigênito hoje é filho primogênito, mas ele só tem o filho, hoje nós podemos ser filho de Deus através de Cristo. Ele deu esse, esse filho, essa prova de amor maravilhosa que o verbo se transformou, habitou entre nós, o verbo se fez carne. Isso é amor. E, e se nós conseguimos realmente entender o significado desse amor, nós vamos começar a nos relacionar de forma totalmente diferente com as pessoas, com as famílias, no trabalho e, e vamos também poder passar adiante esse amor né? A palavra diz que nós devemos amar os outros independente, incondicionalmente, o nosso amor ele é sempre muito condicionado o amor humano, ele ele ele tem muitas condições, muitos interesses. Nós sempre amamos buscando um, na na outra pessoa que ela não pode nos dar. Ela ela em si também é carente de amor. Então como é que nós vamos buscar fonte amor numa fonte que também é carente? Então nós temos que buscar o amor, o amor verdadeiro está em Cristo, em Deus, que deu Seu Filho por nós, que nos ama, que Ele criou lá no início da palavra, lá em Gênesis, Ele diz que criou o homem a sua imagem e semelhança. Ele, ele, ele disse, façamos, né? lá em Gênesis 1:26 Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, esse homem que Deus fez aqui, ele, ele, ele fez como a sua criatura perfeita. Nós aqui é que nós afastamos, temos que ter cuidado quando falamos com as pessoas, quando tratamos com as pessoas, porque nós botamos para fora aquilo que está dentro de nós. Vamos botar mais amor dentro de nós, para que nós possamos levar mais amor. E... Então eu quero dar esse testemunho porque eu sinto de que às vezes nós machucamos as pessoas, ofendemos, né? e se nós fizemos isso, isso não é amar, não é amor. Nos relacionamentos, nas famílias, que haja mais amor, mais compreensão. Eu quero dizer que me sinto hoje muito feliz é, o ser humano ele não ele, ele necessita ser amado o homem quando eu falo homem eu estou falando do ser humano, ele tem uma necessidade de, de ter alguém que realmente ame de verdade e para amar também mas essa fonte de amor se não vier do Senhor não tiver a fonte verdadeira esse amor, ele, ele se transforma em pouco tempo em interesse. E, e na medida em que essas... Nossas expectativas, pelas quais nós amamos, não se cumprem, nós vamos nos tornando vazios, vamos começar a não ter mais o amor verdadeiro. E nós devemos buscar, em primeiro lugar, essa revelação que o Senhor tenha, né, traga para cada um de nós, de cada um, a, a revelação do que é a verdadeira fonte do amor. Nós não temos ainda, não temos a compreensão né, de, de como é esse amor. Eu quero aqui deixar grato um agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, na minha família, pedir que Ele me dê mais e mais iluminação, que Ele continue iluminando o mais profundo da minha alma, do meu entendimento, para que eu possa mais e mais conduzir com sabedoria tudo aquilo que Ele me designou como autoridade sobre mim mesmo, sobre essas sete nações que, que tentam sempre se manifestar, que ele, que ele nos traga a revelação de que nós possamos identificar e flagrar nossa alma quando o inimigo está querendo se manifestar através de nós e que Ele me dê sabedoria mais e mais para conduzir a minha família aonde Ele me instituiu como autoridade e que eu possa também levar esse amor para minha família, para os meus irmãos para todos aqueles com quem eu me relacionar que dentro de mim possa é, sair, fluir um pouco desse amor que tenho tentado buscar sempre na fonte verdadeira que é o nosso Deus, o nosso Cristo.